Olá, seja bem-vindo de volta. Hoje eu vou mostrar a seguinte situação. Eu tenho um plate, esse plate tem aproximadamente 4.200 de largura, por 2.300 de altura. E a minha base do meu matte painting, né, ou da imagem que eu tiver que inserir por trás, seja como for, tem mais ou menos 5.700. Aí o que acontece é, eu posso olhar por aqui, eu tenho a minha imagem certinha, quando eu coloquei tudo por cima, eu já tenho o meu bounding box, né, com o problema do, do fundo de trás ser inserido aqui dentro. E claro, no final aqui eu fiz uma pequena animação, só para a gente poder ver como funciona eu trazendo né, essa, esse insert que eu fiz aqui de imagem, como se fosse né, fingindo, pretendendo que fosse um matte painting, uh, como isso aparece aqui atrás. Aí o problema é o seguinte, né, digamos que eu queira pintar algo que está nesse canto aqui do extremo, da minha imagem, eu quero inserir algo que está nesse extremo da minha imagem né? o que muito artista fazia antigamente era isso justamente, né? transformava aí pintava e depois transformava de volta então isso gerava problema então o que, que a gente pode fazer, né? qual a solução disso? a solução é simples e chama Overscan então repara que agora eu tenho esse bounding box né, gigante em volta da minha imagem a solução que a gente costuma botar aqui é um crop no final para poder acabar com ele né? Então, o problema resolve quando você passa por cima desse crop, ou seja, uma etapa antes do crop. Então, enquanto eu estiver conseguindo ver esse bounding box, se tudo estiver correto aqui na minha composição anterior, como, quando eu clico com o botão direito, eu tenho essa opção, ó, que chama Show Overscan. Quando eu habilito ela, você pode reparar que eu já consegui ver um pouquinho da imagem que tem por trás. Claro que isso tem limitação. Para remover essa limitação, eu clico com a letra S e aqui, ó, na opção Overscan, eu vou botar um valor alto, ou seja, um valor acima do que eu tenho aqui nesse meu plate original. Então, uma vez fazendo isso, ok, repara que automaticamente eu já passo a ver aquela pintura que eu tinha aqui no canto. Então, se você achar, por exemplo, que precisa de mais espaço, pode botar um valor maior, tá? pode botar 6, 7, 8 mil, o quanto você achar necessário. No meu caso ali já era necessário, não mudou nada mais. O que é importante saber é... Se eu cliquei o overscan e, e não estou vendo nada em volta, provavelmente é porque aqui no final, você ao invés de deixar como união, deixou como B. Está vendo? Uma vez que eu coloco ele para setar o bounding box para B, ou seja, para esse tamanho desse plate que está vindo aqui, nesse caminho, né, como você consegue ver aqui, obviamente ele vai cropar, vai fazer a mesma função que esse meu crop aqui no final. Então para isso eu tenho que estar ele como união. Então repara aqui. Agora eu consigo ver essa imagem que está aqui no fundo. Além da minha visualização do meu plate final. Então mesmo que eu esteja ele animado, repara a animação como está funcionando. Está vendo? Então no meu, frame, no meu frame final, a minha imagem deslocou para o canto, canto esquerdo dessa imagem. Né? Ele fez uma animação aqui do, do box para a esquerda. Então eu consigo ver agora esse cantinho aqui. Então eu pintaria aqui. Às vezes não funciona, né? às vezes não é a solução. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar no primeiro frame, onde meu box está aqui. E eu vou querer pintar então, ó, esse canto que está aqui, que originalmente, se eu tirar aqui de novo, ó, eu não consigo visualizar porque ele está fora. Então eu vou dar uma olhada no meu overscan. Vou botar aqui, por exemplo, um paint. Aí também é importante salientar isso, né? Esse Paint, ou essa manipulação que eu fiz aqui no meu caso, nesse caso é uma pintura, né? Ele também tem que estar tá aqui ó, com o formato para não clipar, porque senão você vai ter problema também, de novo, com ter um de Inbox. Então, com o um Paint selecionado, por exemplo, eu vou botar aqui só uma referência, né? Então eu vou botar aqui 1, um, 2... Deixa eu ver porque eu não estou visualizando. Ah, tá, ele está calculando ali, né? É o, é o PC, que é mais lento. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então é o seguinte, uma vez feito isso, então você vê, eu estou pintando fora do meu frame. Então se eu tirar o overscan, eu deixo de visualizar e a partir do momento que eu animei ele, então você vê, a minha, a minha câmera está né, sendo deslocada e eu passo a ver... Os, os números, né? ou a pintura, ou o clone, seja o, a imagem que eu inseri lá no canto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu olhar mais em cima, por exemplo, nesse Transform, né? aqui eu tenho a mesma situação. Ó. Eu estou com esse match Painting, então eu inseri uma imagem menor junto com ele, que é essa aqui. E se eu quisesse visualizar esse, esse cantinho aqui, ó, mesmo olhando pelo meu Paint, eu não conseguiria ver. Então, com o Overscan, <coughs> eu consigo, então, olhar... O que está aqui fora e resolver esse problema. Viu como é simples? Então, com o overscan, eu consigo olhar a imagem além do meu box. Então é isso. Obrigado. Essa foi a dica e até a próxima.